Olá, olá, gente! Vocês vão ver que clipe lindo que a Mariana Andrade, lá de Natal, fez da música Amazônia. Muito obrigado, viu, Mariana? Você deixou todo mundo aqui muito feliz. A verdade agora é esta Que não cabe no Brasil A magia da floresta O para Ararazu Cantam em coro Amazônia Tem um mar feito de rios Muitos povos vivem lá Não sei como um curumim se perde nessa mata, a floresta encantada canta em coro amazoniano. Amazonia. Deixa a árvore crescer em paz, deixa o peixe boi em paz, deixa o jacaré em paz, deixa a canoinha em paz, deixa em paz a onça amazoniana. Tantos, tantos macaquinhos, sapos, rãs e pererecas, um milhão. Mil orquídeas e bromélias custo, Tucunares Cantão em coro Amazônia Tá no mapa do Brasil a verdade agora é essa que não cabe no Brasil A magia da floresta deu daqui e o mundo todo Cantamos um coro Amazônia Amazônia Amazônia Amazônia Amazônia